A Unita apresenta hoje as razões pelas quais reclama a vitória nestas eleições de 24 de agosto. Temos no nosso estúdio o responsável da campanha eleitoral da Unita, Alcino Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, caro jornalista. Boa tarde a todos os espectadores da TV Raiá. Alcino Covalela, quais, quais são as novidades uh, deste processo eleitoral? Uh, uh, primeiro, dizer que. A Unita está neste momento a compulsar tudo o que são os dados que chegaram das atas sínteses e, a dado momento, depois da reunião que vai ter agora de direção, vai decidir, vai avaliar o desempenho do centro de contagem paralela e vai tornar público aos angolanos. Os angolanos podem inspirar resultados bons? Positivamente. Os resultados depositados nas urnas não serão defraudados. Os angolados podem ter certeza que aquele que colocar nas zona a favor da UNITA vai ser garantido e defendido. Muito obrigado.